Ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos doze discípulos, partiu dali.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 Aqui presentes na Igreja São Benedito, você que nos acompanha ao vivo, pelas redes sociais, nós estamos celebrando hoje a memória de São Bento, padroeiro da Europa, fundador de tantos mosteiros, nascido no ano de 480, são Bento cresceu, se tornou jovem e como era costume na época, deveria estudar, por isso foi enviado para Roma, para ali estudar filosofia. Mas o desejo de Bento era ser inteiramente de Deus. Viver unicamente para Deus e ser totalmente Dele. E quando ele chega em Roma e vê que certas camadas sociais, que certos grupos não viviam honestamente o Evangelho, sobretudo os estudantes e a sociedade, a história conta que Bento se sente tão mal, tão frustrado, tão decepcionado, que ele deixa de estudar Deixa Roma e vai procurar viver como um eremita. E como era esse estilo de vida? Era viver isolado de tudo. Viver na natureza, entre a natureza, e dela sobreviver. E voltar-se inteiramente para Deus. Durante todo o tempo Então é isso que ele faz Ele deixa tudo Para ganhar tudo E se isola Num lugar De difícil acesso Uma espécie de uma gruta E ali ele permanece Por longo tempo e conta-se que ali em oração, fazendo seus exercícios espirituais, ele começa uma vida ascética, quer dizer, de esvaziamento de si, desapego total para se preencher unicamente de Deus. E ali, ele transforma a sua vida numa grande oração. Porque a sua conduta, o seu isolamento, era uma forma de se consagrar unicamente a Deus. E nesta experiência, nesta vivência, Bento... Enfrenta as tentações que se apresentam para ele de diversas formas. Sobretudo nos limites da sua própria humanidade. Mas como ele estava tanto em oração, em jejum, penitência. Ele vai recebendo de Deus toda a graça para enfrentar as tentações e as setas demoníacas. E conta-se também, que ele enfrentando as tentações, acabou enfrentando o próprio demônio, que foi para atormentá-lo. E já porque ele, estava em oração, ele conseguiu vencer a presença maligna que vinha para desviá-lo do foco que era ser inteiramente de Deus. Conta-se que um sacerdote, num domingo de Páscoa, estava almoçando e de repente este sacerdote ouviu a voz de Deus dizendo a ele, enquanto você almoça, o meu servo Bento está naquela gruta e você tendo tudo aqui. E na história diz que este padre fez uma grande cesta com todo tipo de comida que ele tinha ali, com frutas. E seguindo a inspiração que ele havia recebido, ele foi procurando qual era a gruta onde este homem de Deus estava. Até que ele encontrou mas por ser de difícil acesso, ele não conseguia entrar na gruta, então ele desceu a cesta através de uma corda e ali São Bento pôde receber aquela dádiva das mãos do padre. E aí a partir disso o padre sempre levava uma cesta das coisas para São Bento poder então passar o seu período com Deus. Mas isso não ficou somente no segredo, as pessoas da redondeza descobriram que existia este homem de Deus dentro da gruta, que nos recorda muito o profeta Elias, que também ficou isolado numa gruta no Antigo Testamento. Então as pessoas começaram a ir para visitar São Bento por duas finalidades. Primeiro para pedir conselho; Segundo para pedir orações. E como ele estava ali inteiramente vivendo para Deus... Quando ele rezava pelas pessoas, os milagres aconteciam. Coisas extraordinárias, libertações espirituais, curas milagrosas, aconteciam quando este homem de Deus rezava. E aí, a fama ficou tão grande que os monges de um certo lugar vieram convidar São Bento para então fazer parte da comunidade monástica. E São Bento aceitou sair daquela caverna, daquela gruta para viver num mosteiro entre outras pessoas. Mas, mais uma vez, São Bento se decepciona. Quando ele chega no mosteiro e vê o estilo de vida que os monges levavam, ele se entristece. Via que não tinha muita oração, não tinha muita penitência, vivia uma vida mundana, cheias de pecado... Então, São Bento começa a colocar ordem na casa. É eleito como abade daquele grupo, como responsável. E é aí que começa a perseguição. Os monges não aceitam a disciplina nem o rigor que São Bento tinha. Por isso, eles começam a a falar mal de São Bento, eles começam a criticá-lo, eles desobedecem até o ponto que eles colocam veneno dentro da taça de vinho de São Bento. Mas como São Bento tinha o dom da revelação, e tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele ia comer ou beber, ele fazia o sinal da cruz com a mão. E conta-se que naquela hora que ele traçou o sinal da cruz sobre aquele copo, aquela taça, envenenada, a taça se quebrou. O vinho se transformou numa serpente e os monges ficaram, além de envergonhados, espantados. E isto foi a grande prova que São Bento precisava para sair daquele lugar e deixar aqueles monges vivendo do jeito que queriam, a partir disso São Bento define novos rumos para a sua vida, começa então a organizar um grupo de homens, de rapazes que queriam viver como ele um ideal, que era justamente ser totalmente de Deus. Então ele funda a primeira comunidade, com doze pessoas. Assim como nós ouvimos no Evangelho, Jesus acabou de dar estas instruções aos doze e partiu dali. São Bento fez a mesma coisa. Daquele grupo ali, alguns queriam viver algo sério, seguiram São Bento. Outros da sociedade viam um o comportamento e a fama de São Bento, vieram para o grupo, por isso ele fundou o primeiro mosteiro, a primeira comunidade. E conta-se que foi ele, ele mesmo, São Bento, que escreveu a santa regra, que eram as instruções de como deveria ser a vida de um cristão monge um cristão que se dedicasse inteiramente a Deus. E por isso ele escreve a Santa Regra para formar os noviços para ser bons e santos monges. E o que, que se fala nesta Santa Regra? A essência da Santa Regra é a busca da santidade e, ao mesmo tempo, o equilíbrio. A vida cristã não pode ter exageros. Tudo tem que ter equilíbrio. Desde a alimentação, do linguajar, equilíbrio na vida de oração, no trabalho... Na vida em comunidade, em tudo aquilo que a pessoa se dispõe a fazer. E por isso, nesta santa regra, para se ter o equilíbrio, era necessário a junção de duas práticas, a oração e o trabalho. Por isso, o lema de São Bento era justamente este: Ora et Labor. Quer dizer, orai e trabalhai. E nesta vivência de oração e de trabalho, a comunidade de monges deveriam viver do seu próprio trabalho. Por isso, eles vão cultivar a terra, eles vão cultivar animais tudo aquilo que a comunidade precisaria para sobreviver. E foi a partir deste tipo de organização, no século V, que muitos lugares e civilizações começaram a nascer ao redor destes mosteiros, onde São Bento ia Fundando comunidades de doze monges aqueles lugares iam prosperando porque ali os próprios monges ensinavam as pessoas a trabalharem a terem seus ofícios então o mosteiro além de ser um lugar de recolhimento e oração dos monges tornou-se ao longo do tempo um lugar de formação humana. E isto é tão bonito, porque os monges começaram a ser os guardiões da cultura humana, em várias dimensões. Depois que São Bento foi fundando vários mosteiros, e disciplinando as comunidades, tudo, então, tomou um rumo. E a própria Santa Igreja reconheceu. Reconheceu que isto era uma inspiração divina. São Bento morreu no ano de 547, morreu santamente. E é bonito pensar que isso que São Bento começou foi tão extraordinário que a primeira colaboradora dele foi sua irmã chamada Escolástica. São Bento havia organizado o ramo masculino e delegou a santa regra para a Escolástica para que ela também cuidasse do ramo feminino. Então os dois irmãos tornaram-se fundadores do ramo masculino e do ramo feminino. E este carisma beneditino existe até hoje, em várias partes do mundo. Até aqui no Brasil, nós temos vários mosteiros que seguem o carisma de Santo Bento, o Pai Bento, como eles chamam. Foi beatificado, canonizado, assim como escolástica também tornando-se santa. E muita tradição se existe na vida de São Bento, como, por exemplo, a medalha. A medalha atribuída a São Bento foi descoberta a partir de um fato ocorrido. Conta-se que em um dos mosteiros, que era beneditino, um homem que vivia ali perto, queria comprar todo o território e todo o patrimônio do mosteiro para ali transformar num grande celeiro e num lugar de produção. Tinha seus interesses financeiros. E por isso fez inúmeras propostas. Para que o mosteiro saísse dali. E ele pudesse então tomar posse daquela terra e do patrimônio. Mas isso não aconteceu. Os monges não queriam vender nada. Não queriam sair dali. Então conta-se que este homem apelou para o demônio, foi atrás de várias bruxas e encomendou trabalhos para que os monges saíssem dali. E aquelas bruxas de diversos lugares não conseguiam bom êxito com suas práticas e ele ficou intrigado, porque não conseguia fazer o negócio, as feiticeiras não conseguiam ter bom êxito em seus feitiços e então ele queria saber o porquê e conta-se que todas elas receberam um aviso do próprio demônio. Eu não posso entrar dentro daquele lugar, porque nas paredes existe um emblema que me proíbe entrar. E isto despertou tanto a curiosidade do homem, que ele foi até o mosteiro, e reconheceu diante dos monges O seu pecado E eles com humildade Mostraram Qual era este emblema Presente em cada parede do mosteiro Em cada uma delas Se existia o desenho da cruz E esta cruz ela era repleta de letras e estas letras eram resumo de uma oração. Ao redor da cruz estava escrito a cruz sagrada do pai Bento e depois em latim as iniciais da tradicional e conhecida oração. Da cruz sagrada. Será que todo mundo aqui conhece? Vamos tentar falar juntos? Vamos lá, no 3. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Tem tudo a ver com a história de São Bento, né? E esta cruz, ela se tornou, então, medalha. De um lado, o desenho da cruz com as iniciais, e do outro, formulou-se a imagem de São Bento. Tendo em suas mãos um cajado que simboliza a conduta da penitência. Depois, um livro que é a regra de São Bento, que ele escreveu aos monges. Na outra mão, o cálice quebrado com a serpente, devido àquele fato que aconteceu de um suposto envenenamento e aos pés de São Bento, um corvo carregando um pão. Isso também faz parte da história de São Bento. Diz que quando São Bento estava fundando os mosteiros, um padre ficou com muita inveja de São Bento. Muita inveja dele porque a obra de São Bento estava dando certo. E aí diz que esse padre envenenou um pão, deu um jeito de fazer com que este pão chegasse até São Bento, para ver se São Bento comeria este pão e morresse. E São Bento, como tinha o dom da revelação, Chamou da natureza um corvo E diz que apareceu um corvo lá E ele deu ordem para o corvo Pegue este pão E leve este pão envenenado a um lugar Onde ninguém possa comê-lo E diz que o corvo pegou com o bico E saiu voando Então na imagem de São Bento nós vemos também O corvo com um pão no bico Porque São Bento foi invejado por um padre Foi novamente quase envenenado Mas Deus não desamparou São Bento Então hoje em dia A igreja reconhece a medalha de São Bento Como um sacramental oficial o que, que é um sacramental? Um sacramental é um objeto de devoção abençoado. A igreja abençoa imagens, terços, quadros, pinturas de santos, mas oficialmente existem apenas duas medalhas que são sacramentais da igreja a medalha de São Bento e a medalha de Nossa Senhora das Graças, chamada de medalha milagrosa. Então, cada uma delas, abençoada e carregada com fé, com devoção, não são amuletos, mas são sinais da proteção e da graça de Deus. E todos nós podemos carregar conosco estas medalhas, invocando a proteção de Deus. Então hoje nós teremos esta bênção exorcística das medalhas, para que todos possam portá-las e receber de Deus proteção e graça. E durante todos estes séculos, muitas graças aconteceram pelo uso piedoso da medalha de São Bento. Libertações, livramentos, curas. Quando se invoca a intercessão de São Bento. Utilizando a medalha. Então guardando no nosso coração todos estes ensinamentos. Da maravilhosa vida de São Bento. Vamos pedir a graça nesta missa de que sejamos livres de todos os males físicos e espirituais e, sobretudo, que o nosso coração esteja aberto para Deus, assim como o coração de São Bento esteve disponível para ter Deus em tudo e ser todo de Deus. Vamos ficar em pé, vamos apresentar agora as nossas preces. A cada intenção, nós rezaremos.